Nós vamos ver agora como está tudo sendo reformado, o novo Salão Social do Projeto Resgate. O que você está vendo são imagens da reforma do nosso Salão Social, onde nossas atividades estão planejadas para ocorrer durante todo o ano. Deus abençoe a todos. E para você que quer socorrer a obra de Deus, a obra social, aí está postado na, na nossa conta, no Banco Bradesco, o qual nós aceitamos suas doações. Qualquer valor é bem-vindo, tá bom? Toda ajuda é bem-vinda, pois nós trabalhamos no social há muitos anos e precisamos do seu apoio. Ajude-nos a fazer a obra social, tá bom? Deus te abençoe.